Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo eu quero fazer uma rápida correção sobre algo que eu disse a respeito dos quasares. No outro vídeo, eu disse erroneamente que o disco de acreção libera a energia do quasar Predominantemente na parte do raio-x do espectro eletromagnético. E isso está incorreto. A maioria dos quásares está, na verdade, emitindo radiação eletromagnética em todo o espectro, desde os raios-x de alta frequência até o infravermelho. E alguns quásares liberam até mesmo raios gama de super alta frequência e eles liberam ondas eletromagnéticas de baixa frequência até as ondas de rádio. Então, eu só queria fazer essa correção. Não é predominantemente na parte de raio-x do espectro, é todo o espectro bem aqui é toda essa gama do espectro e, às vezes, até uma gama mais ampla. Outra coisa que quero esclarecer é que esta é a faixa do espectro que está sendo emitida. Mas temos que lembrar que a maioria, ou na verdade todos esses quasares, estão bem distantes. O mais próximo está a 780 milhões de anos-luz de distância. Muitos deles estão a muitos, muitos bilhões de anos-luz de distância. E, então, eles estão se afastando de nós em uma velocidade muito rápida ou estão sendo deslocados para o vermelho porque o universo está se expandindo tão rápido em relação a nós naquele ponto ou essa coordenada está se movendo muito rapidamente para longe de nossa coordenada. E, embora este seja o espectro que está sendo emitido, tudo será desviado para o vermelho, tudo será reduzido para o vermelho. E, assim, vamos observar as coisas em uma frequência muito mais baixa, talvez em torno da parte da frequência do rádio. E é por isso que foram originalmente chamadas de fontes de rádio quase estelares. De qualquer forma, espero que isso tenha ficado esclarecido. E é isso!